Here it comes. Boom mais um vídeo de performance individual histórica aqui no Boom Shakalaka. Sim, eu sei que vocês todos nós estamos em êxtase por eu conseguir ter confirmado todos os números de Andrei Kirilenko no meu último vídeo, no meu vídeo passado. Fico muito feliz que eu não destruí mais um ídolo. Hoje o vídeo é mais de uma performance histórica é do último jogo de 50 pontos de Michael Jordan. Nas suas 13 temporadas e 930 jogos com a camisa do Chicago Bulls, Michael Jordan conseguiu chegar a 50 pontos em um jogo 37 vezes. Mas nas estatísticas oficiais ele tem 38 jogos desses, não? Sim, porque o último desses jogos de 50 pontos foi com a camiseta do Washington Wizards, para quem não se lembra, o Michael Jordan se aposentou pela segunda vez, supostamente, definitivamente, em 1998, né, após o último arremesso, né, o arremesso final do documentário, aquele arremesso contra o Utah Jazz, e ele voltaria para jogar as temporadas 2001, 2002 e 2002, 2003 pelo Washington Wizards. E foi no dia 29 de dezembro de 2001 que Michael Jordan conseguiria o último jogo de 50 pontos na sua carreira, com quase 39 anos de idade. O jogo era em casa contra o Charlotte Hornets e Michael Jordan vinha do jogo com a pontuação mais baixa de sua carreira. Ele tinha feito apenas 6 pontos contra o Indiana Pacers dois dias antes. Ele teve que ouvir algumas críticas, que Michael Jordan não era mais o mesmo. É, e adivinha se o Michael Jordan não levou para o pessoal? <risos> é óbvio que levou. E foi descontar esta raiva no Charlotte Hornets dois dias depois. Vamos para as escalações dos times nesse jogo. O Charlotte Hornets começou com David Wesley e Baron Davis de armadores, além dos alas Lee Nalan e PJ Brown e do pivô Elden Campbell. Os Wizards começaram com Chris Whitney e Hubert Davis no backcourt. Michael Jordan, Popeye Jones e o pivô de Heidi White no front court, e ali embaixo vocês veem Michael Jordan fez apenas 6 pontos no último jogo, a pior marca da carreira. Bola para o alto e vamos para o último jogo de 50 pontos da carreira de Michael Jordan. Jordan recebe de Popeye Jones e parte para cima de PJ Brown, estanca e marca seus dois primeiros pontos. Nesse instante, o narrador fala que com 22,7 pontos por jogo, Jordan é o 12 segundo maior cestinha da liga. Se fosse hoje, com 22,7, ele seria o vigésimo nono. Jordan recebe de Chris Whitney e acerta um arremesso exatamente no mesmo lugar dos dois primeiros pontos. Agora chega a quatro na partida. Baron Davis arremessa e Jordan pega o rebote defensivo, ele leva a bola... Calmamente até o campo de ataque, se posiciona no post contra Baron Davis, que cai na finta de Jordan. Livre, Jordan faz o arremesso usando a tabela e chega a 6 pontos. Chris Whitney leva a bola para o ataque e passa para Jordan, que quica duas vezes e arremessa na cara de Lee Nailon. Quatro cestas em quatro tentativas, 100% de aproveitamento, 8 pontos. Jordan, mais uma vez, parte para cima de Lee Nailon, exatamente do mesmo lugar, mas acaba errando seu primeiro arremesso na partida. 4 de 5. E aqui é nesse momento o GC da transmissão mostra que Jordan fez apenas 6 pontos em 25 minutos no seu jogo anterior contra os Pacers, enquanto no jogo atual ele já tem 8 pontos em apenas 4 minutos. Paul Jones recebe a bola no post e vai para o gancho, a bola toca no aro, mas lá de trás vem Michael Jordan para pegar o rebote ofensivo e fazer a cesta no tapinha, e agora ele chega a 10 pontos. Jordan puxa o contra-ataque e vai para a sexta, sendo parado com falta por Baron Davis no momento da bandeja. Dois lances livres para MJ. Jordan erra o primeiro arremesso livre e, no momento, entre os dois lances livres, aparece a pontuação momentânea dele no jogo, 10 pontos em 5 minutos, chutando 5 de 6. Com o segundo lance livre convertido, ele chega a 11 pontos. Jordan cruza o garrafão pelo fundo e recebe passe de Popeye Jones para o arremesso da Zona Morta. 13 pontos na partida para Michael Jordan. Mais um isolation de MJ para cima de Lee Nailon. Ele vai empurrando o adversário para trás e finaliza com um belo fadeaway. Agora já são 15 pontos ainda no primeiro quarto. Elden Campbell erra o arremesso e Jordan fica com um rebote defensivo, seu terceiro rebote na partida. Leva a bola para o ataque e resolve tudo sozinho com um longo arremesso de 2 pontos, já são 17 pontos agora. Jordan aproveita o corta-luz e recebe o passe de Hubert Davis na altura do lance livre. Arremesso certeiro, 19 pontos para Air Jordan. Nesse lance, Jordan rouba a bola de Elden Campbell e puxa o contra-ataque. Parte em direção à cesta, mas acaba levando o toco de PJ Brown. Nesse instante, ele está com 9 de 12 nos arremessos. Chris Whitney passa para Jordan, que corta, faz o arremesso desbalanceado, acerta e ainda sofre a falta de Jamal McGlore, uma clássica jogada de Michael Jordan. Com o um lance livre convertido, ele chega a 22 pontos ainda no primeiro quarto. Olha quem entra no jogo para dividir a quadra com Michael Jordan, ele mesmo, o hoje treinador do Los Angeles Clippers, Tyrone Lue. Tyrone Lue passa para Jordan, que mais uma vez parte para cima de Lynn Nelan O segundo anista cai na finta de Jordan e comete a falta. Vejam no replay que Naylon cai em cima de Michael Jordan cometendo a falta clara. Jordan acerta o primeiro lance livre e também acerta o segundo, chegando a 24 pontos no primeiro quarto do jogo. O quarto acaba nesse arremesso desperdiçado por Tyronn Lue e vejam os números de Jordan nos primeiros 12 minutos. 24 pontos, chutando 10 de 14, enquanto os demais companheiros fizeram apenas 5 pontos em 7 arremessos. Bom, o placar ao término do primeiro quarto era 29 a 28 para o Washington Wizards e este foi o primeiro quarto de Michael Jordan. 24 pontos, além de 3 rebotes e 1 roubo de bola, chutando 10 de 14 nos arremessos de quadra, nenhuma tentativa de 3 pontos e 4 de 5 nos lances livres. Vamos então para o segundo quarto, para os lances do segundo quarto do jogo, na verdade, o Jordan ficou no banco de reservas até mais ou menos a metade do segundo quarto e só aí que ele retornou para o jogo, então é a partir daí que a gente retoma o vídeo. Tyron Nesby sai de quadra e Michael Jordan volta para seguir a sua saga da vingança do jogo de 6 pontos. Logo no primeiro ataque, de volta à quadra, Jordan escapa em um corta-luz e recebe passe de Popeye Jones, acertando o arremesso e chegando a 26 pontos. PJ Brown procura Lee Nalon, mas tem o um passe interceptado por Jordan. Ele puxa o ataque dos Wizards e vai para o 1 um contra 1 um contra David Wesley, mas dessa vez desperdiça o fadeaway. Segue com 26 pontos. Tyron Lue passa para Jordan, que tem o um veterano Elton Campbell na marcação. Ele quica a bola, disfarça e acaba fazendo mais um arremesso de dois pontos certeiro. Agora na tela aparecem os números atualizados de Michael Jordan. Em 13 minutos ele está com 28 pontos, chutando 12 de 17 nos arremessos de quadra. Até quando ele erra, dá certo. Jordan perde o arremesso, mas o pivô Jahiri White pega o rebote ofensivo e converte mais dois pontos para os Wizards. Jordan recebe de Chris Whitney e dessa vez quem está na marcação é Stacy Ogman. Jordan chama no X1, faz o arremesso e conta com a sorte. A bola sobe e cai. 30 pontos para ele. Mais uma vez Stacy Ogman na marcação. Jordan dá um encontrão, ganha na força e finaliza facilmente muito próximo à cesta para chegar a 32 pontos. A transmissão coloca na tela 32 pontos, chutando 14 de 20 em apenas 16 minutos. E dá tempo para mais uma cesta. Última posse de bola do primeiro tempo, Jordan mais uma vez para cima de Ogman, 34 pontos na partida. O primeiro tempo acaba nessa tentativa de 3 pontos de Baron Davis, e o placar é de 56 a 51 para os Wizards. Michael Jordan tem 34 pontos apenas no primeiro tempo, o recorde da franquia dos Wizards. O público aplaude o maior jogador de todos os tempos. Então são 34 pontos até o intervalo da partida, esse é um jogo de 51 pontos, então a produção dele vai cair pela metade no segundo tempo, o que era de se esperar, né? Um jogador de 38 anos, quase 39 anos, após ficar três temporadas parado, não tem como manter essa mesma intensidade, obviamente, o jogo inteiro. Restam 17 pontos para a gente ver, vamos para o terceiro quarto. Jordan recebe o corta-luz de Jahari White e sofre a falta de Naylon no momento do arremesso. Ele acerta o primeiro lance livre e também acerta o segundo, chegando a 36 pontos. E quem disse que Jordan não ia passar a bola? Aqui ele faz o passe para Popeye Jones, que acerta um raro longo arremesso de 2 pontos. Primeira assistência de Jordan na partida. Jordan recebe a bola e tenta seu primeiro arremesso de 3 pontos no jogo. Ele não acerta, mas pega o rebote do seu próprio arremesso e vai para a bandeja fácil. 38 pontos para ele. E é a assistência que vocês querem? A segunda de Jordan na partida, novamente, para um arremesso de Popeye Jones. E mais uma. Chris Whitney passa para Jordan, que vai para o post, mas no meio do caminho encontra de White, livre, terceira assistência, só no terceiro quarto. Hubert Davis para Jordan, no garrafão, ele faz a finta e sofre a falta de Elden Campbell, e ainda consegue converter os dois pontos, chegando a 40. Ele também acertaria o lance livre de bonificação, agora chegando a 41 pontos no jogo, Vejam os números dele, além dos 41 pontos, chutando 17 de 27, são 7 rebotes e 3 assistências. Agora a vítima é Baron Davis, Jordan no post, Feira Away e 43 pontos na partida. A torcida aplaude a atuação monstruosa do veterano Michael Jordan. Jordan recebe na linha de 3 pontos e a gente já sabe como vai terminar esse lance, né? Mais dois pontos para Michael Jordan. Agora são 45 pontos e ainda estamos no terceiro quarto. Ainda restam 50 segundos e dá tempo para uma quarta assistência só no terceiro período. Passe para Hubert Davis que converte o arremesso. O terceiro quarto acaba nesse arremesso perdido de Baron Davis e Jordan vai para o banco de reservas com 45 pontos, que já são a sua melhor marca naquela temporada até o momento. Os Wizards abriram uma boa vantagem né, ao final do terceiro quarto, 84 a 67, e nesse momento o Jordan estava ali a 5 pontos de se tornar o jogador mais velho até aquele momento, a chegar a 50 pontos em uma partida. Quarto-quarto. Jordan faz o longo arremesso de dois pontos e toma um tapa de Stacey Ogmond no braço. Vamos para a linha de lances livres, mas antes disso, recordes na tela. 24 pontos no primeiro quarto, recorde da franquia para primeiros quartos. 34 pontos no primeiro tempo, recorde da franquia para qualquer tempo. 45 pontos no jogo, melhor marca dele na temporada. E 21 pontos para Hubert Davis, porque não exaltá-lo também, né? Primeiro lance livre convertido, e segundo lance livre também convertido. Jordan chega a 47 pontos no jogo. Tyron Lue para Jordan, ele pensa, pensa, e coitado do Stacy Ogmond. Mais uma bandeja fácil para MJ, que chega a 49 pontos no jogo, falta um para a marca histórica. E a tão esperada sexta viria com 4 minutos e 8, faltando para o final do jogo. Hubert Davis passa para Jordan, que vai para a jogada no posto mais uma vez em cima de Lee Nealon. Ele arremessa desequilibrado, mas consegue converter a cesta. 51 pontos para Jordan na partida. A torcida presente no então MCI Center, em Washington, aplaude. A performance histórica de Michael Jordan, 51 pontos aos 38 anos, 315 dias de idade. Jordan sai de quadra, ovacionado, quando faltavam 3 minutos e 8 para o fim do jogo. Mas ele não precisava de mais nada. A vitória, aliás, também já estava garantida. O jogo acabaria 107 a 90 para Washington. Jordan acabara de conseguir seu 38º e último jogo de 50 pontos na carreira. Até hoje, ele só perde para Will Chamberlain nesse quesito. E o Jordan quase aumentou essa contagem, porque no jogo seguinte, que foi contra o New Jersey Nets, ele fez 45 pontos, além de 10 rebotes e 7 assistências. Ele ficou próximo de um triple-double de 50 pontos, simplesmente. Ele teria, além desse, mais 4 jogos com mais de 40 pontos, até se aposentar definitivamente, de vez mesmo, agora, em 2003. E para finalizar a história, esse recorde de jogador mais velho a conseguir 50 pontos em uma partida foi batido. 16 anos depois, Jamal Crawford, jogando pelo Phoenix Suns na última partida da temporada 2018-2019, marcou 51 pontos aos 39 anos e 20 dias de idade. Poderia ter sido o último jogo da carreira do Jamal Crawford, mas não foi, porque na temporada seguinte, na bolha, ele jogou um jogo pelo Brooklyn Nets, então ele não teve uma despedida da NBA com 51 pontos. Valeu então quem assistiu mais esse vídeo aqui no Calaca. eu só gostaria de avisá-los que eu estou gravando com a mesma camiseta que eu gravei o primeiro vídeo da história do Calaca. Assim eu me lembro, o primeiro vídeo da história do que eu estava com essa camiseta, então 462 vídeos depois, estou eu repetindo a mesma camiseta, esse é o vídeo 462, 461 vídeos depois. Valeu, muito obrigado quem assistiu mais esse vídeo, até o próximo, grande abraço para vocês.